Oi gente, tudo bem? Como vocês viram aí no título, eu mostrei no meu novo celular. Que eu fiquei muito feliz quando eu comprei, sabe? Meu pai e para minha mãe. Lindos, maravilhosos, perfeitos, esse vídeo já vou logo avisando. Eu não tô me mostrando, não sei o que lá, não sou mentida né? Gente, lembrando que eu só fiz esse vídeo porque vocês pediram. Eu fiz uma votação lá no Instagram, coloquei enquete pra ver se vocês realmente queriam e vocês botaram que sim. Teve mais votos para sim do que para não, por isso que eu estou postando esse vídeo, entendeu? Se tivesse mais pra não, não ia postar. Então é mas... isso. Agora a qualidade do vídeo vai mudar Porque eu vou começar a gravar com o celular da minha mãe, tá? Pra mostrar o meu celular pra vocês Aqui pra vocês primeiro a caixinha que ele veio É igual uma caixinha comum, né? De iPhone Ah, gente! E também eu esqueci de falar Eu já tive iPhone, eu tive 6 Plus aí agora eu tenho esse, o iPhone Xr Que é muito difícil de tirar Tem esse é um manual, né? Aqui dentro nessa caixinha Vem o fone É só isso, entendeu? Gente, eu esqueci de falar Ele veio dentro daquela caixinha que tinha o um manual Então, ele veio com essas duas maçãs em adesivo Pode colar em qualquer lugar eu Colei no espelho Vou mostrar pra vocês o fone Veio esse fone aqui Aqui, ó, gente Esse daqui, é o carregador É bem fininho Eu gostei muito disso O ruim é que é mais fácil de quebrar, né, e tal Mas ele é bem fininho Aqui, ó, o cabelo, ele é bem fininho E o fone também, bem fininho Não tá focando... Mas aqui no fone, ó, dá pra ver aqui um pouquinho. Mas aqui tem, um, tem como você abaixar e aumentar pelo fone mesmo. O fone e o carregador é a mesma entrada, olha. É do mesmo jeito. E é isso. Sabudo. Agora eu vou mostrar o telefone pra vocês. Gente, como eu já falei, o iPhone 10XR, ó. Ai, desliga, moço. Aqui. aqui atrás tá de capinha, tá? No dia que eu comprei, eu já já comprei a capinha. Sempre que eu vou comprar a capinha de telefone, eu compro de brilho. a capinha comum, entendeu? Ela já veio... Não... É, tipo... É, a gente tinha tinha, tinha... tinha... Podia escolher qual pop socket ia botar. Eu escolhi um que é... Combinando com a capinha, né? Que é esse daqui, o De brilho também. A maçãzinha. Bem lindo tem um negócio aqui, ó, que eu já vou mostrar pra vocês, ó. Esse daqui, do fone e do carregador. Um, aqui deve ser os microfones e tal. Eu não lembro direito, mas eu acho que é iPhone 6 plus, 7 plus e tal. Acho que deve ser até o 8 plus, mais ou menos, não sei. A câmera é deitada, assim, de lado. Essa, esse daqui tem uma câmera assim, que é redondinha, normal. Eu tô mostrando detalhadamente pra vocês, entendeu? E aqui tem, ó, os botões de aumentar. Pra ver um pouquinho, ó. Esse daqui é o de, de vibrar, de colocar pra vibrar, colocando aqui, ele não tá no vibrador. Agora, colocando pra cá, ele tá no vibrador. Tem esse botão maior aqui, ligar e desligar normalmente. Mostrei esse lá pra fora, mostrei a caixinha, mostrei o mostrei tudo. Agora eu vou mostrar ele aqui dentro pra vocês, vou gravar até Gente, tem Face ID, não tem mais aquela bolinha, sabe? O touch. E desbloqueou, viu? Gente, eu não acredito nisso. Gente, eu não... Meu Deus, eu não... Gente, vocês não vão acreditar... Oh! Gente, eu não tô brincando, sério. Não sabia que no iPhone XR tinha isso. Olha, olha, olha. Olha. Estão nos espiando através dos nossos telefones celulares. Alguém me Wait, on camera. O iPhone fica gravando tudo o que a gente faz o tempo todo, ou seja, a câmera frontal gravando a nossa cara. Começou a acontecer também no iPhone 7, que não tem Face ID. Então, esse é iPhone. And I'm tinha isso porque eu nunca fiz assim, sabe? Liguei, mostrei assim numa câmera. A gente pode colocar tipo um videozinho com papel de parede, mas só na tela de bloqueio, na tela principal que tem cópia. Aí arrastando aqui pra cima, né, e aqui tem a barra de notificações, né, que meio que volta apesar de bloqueio e tal. Aqui tem o painel de controle, que tem as coisas normais aqui. Aí aqui tem os aplicativos, ó. A maioria desse, dessa parte aqui já vem no telefone, os que estão embaixo, nas últimas fileiras, não, não vieram, é eu que está lendo. E esses daqui tem os que vieram no telefone e que eu baixei, que aqui, aqui tem o social, nem né, minhas redes sociais. Aqui tem o edit, que é onde eu edito foto, que eu quase não edito. E tem aqui, onde eu edito os vídeos pro like, vídeo destacar e tal. Aqui tem os um jogos, que são é um jogos bem aleatórios, se tiver no um TED, assim, em algum lugar, é pediado. Ó, aqui do lado, tem o um tempo de uso que a gente usou o celular, ó, iPhone de Luísa, tá escrito aqui. Aí tem o tempo aqui, ó, 7 horas e 30 minutos que eu usei o celular hoje. Bom, aí tem aqui a criatividade, redes sociais, leitura de referência e tal. Para capturar a tela, é só vocês clicarem no botão de mas, e não de desligar ao mesmo tempo, mas tem que ser rápido assim, ó. Assim. Viu? Tem que ser bem rápido. Tem esse negócio aqui, que tá aqui no canto, ó, que eu tô mexendo. Coloquem esse negócio aqui, que ele ajuda muito. Aí é só você clicar aqui, clicar em dispositivo, mais, e captura de tela ali. E aí pronto, entendeu? E além disso, tem várias coisas aqui que ajudam bastante, tem gestos e tal, que ajudou bastante você mexendo telefone, se você não é acostumado e tal. Esse é o meu celular novo, gente. Gente, eu esqueci de falar pra vocês, mas é a maçãzinha aqui, ó, é um espelho, eu não sei se vocês repararam. ó é um espelho, é um espelho muito bom, sabe? Dá pra ver direitinho aqui. Ah, gente, e pra quem tem dúvida se esse, essa barrinha aqui em cima atrapalha alguma coisa? Não, não atrapalha nada, entendeu? É bem de boa. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Cliquem em gostei que me ajuda muito. Eu fico muito feliz a cada like, tá? a cada inscrição. Então se inscrevendo no canal que me ajuda muito. Eu fico muito feliz a cada inscrição, a cada like. Vocês me ajudam muito, do fundo do meu coração. E sigam nas minhas redes sociais que estão aí embaixo na descrição, tá? É isso. Beijo e tchau!